Fala pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, deixa eu colocar aqui para cá cara, né, para a gente começar o vídeo aqui com o pé direito. Bora? Galera, aqui é o seguinte, tá bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Miguel Alves, empreendedorismo digital. Galera, aqui é o seguinte, ok? Muita gente não está se inscrevendo aqui no canal, ok? Já diante de mão mesmo, de verdade. Tá? Sem, mimimi, sem enrolação de marqueteiro e gurus. Cara, eu preciso de você. Tá? Eu preciso bastante que você tá aqui assistindo meu conteúdo. Você que curte meus vídeos, cara, muita gente, de 80% a 90% estão assistindo meu vídeo, velho, mas não tá realmente se inscrevendo, não tá deixando um like. Cara, ninguém é obrigado a se inscrever, ninguém é obrigado a deixar like, ninguém... não. Poxa, mas se você entrou aqui, cara, curtiu o meu conteúdo, mano, cara, por que que você não se inscreve? Não vai arrancar o dedo não, gente. A gente ajudar as pessoas, cara, teu coração abertamente para ajudar, cara, é muito bom, é muito importante, tá? Então, de verdade, você que é, que, que é não inscrito, tá? que, que assiste muito, ó, a galera que é não inscrita, assiste mais o meu conteúdo, mais, mais do que as pessoas que são inscritas, tá? Os inscritos aqui é muito pouco, muito pouco, tá, que vê meu conteúdo, mas as pessoas de fora que não é não inscrita, velho, é o que vê mais o meu conteúdo. É que, cara, os raios aqui nas minhas métricas do canal, vai lá, vai lá em cima, tá, porque a galera curte demais, a galera gosta do, do, dos meus vídeos. Curte demais, tá? Então, assiste muito, assiste muito. Cara, você que não assiste aqui, que você que, que é não inscrito, que é não inscrito, velho, no meu canal, cara, se inscreve. Se inscreve, me dá um apoio, uma, uma ajuda aí, cara. Isso vai me ajudar demais. Eu tô pedindo pra vocês, tá? Então, a gente, a gente aqui, nosso papel aqui é de poder pedir, tá? É uma troca. Que quando, quando você me ajuda, eu também te ajudo. Quanto mais você me pede, eu também te ajudo mais, eu te entrego mais, eu te entrego. Quanto mais você me perguntar, mais eu, eu vou te entregar, velho. Tá, tem muita coisa coisinha tá bom? Então, quanto mais que eu seu apoio nesse momento, quanto mais para gente bater 2K? Aqui. 2K, eu quero 2K, tá? O mais rápido possível. E eu acredito em você, que tá aqui, ó, me assistindo. Eu acredito muito em você, tá? Então, eu tô aqui para entregar os meus 100%. Eu preciso agora dos 100% para gente poder crescer aqui, impulsionar e alavancar o meu canal aqui, tá bom? Então, eu sei que você realmente acredita em mim. Só assim você não estaria aqui me vendo e me assistindo, beleza? Então, pessoal. Eu falo bastante aqui sobre marketing digital, tráfico pago, tá muitos muitos insights sobre Instagram, Hotmart, cara a parada é toda, a porra inteira tá em negócios online, beleza? E se você me pedir, cara, vai você vai, vai ser uma honra, um prazer de poder criar conteúdo para você, pode ter certeza, beleza? Então bora para nosso conteúdo, bora! Oh. Então, agora é o seguinte tá bom é, a Ayla já, ela, ela me pediu né que eu criasse um vídeo para ela tá e, inclusive se você também tem alguma dúvida velho já aplica aqui também deixa aqui embaixo deste vídeo aqui ó tá bom eu sou dúvida que eu vou criar um vídeo para poder te ajudar beleza então tá aqui ó tá bom nesse mesmo vídeo aqui a ela pede tá ó, ela fala aqui ó e inclusive a ela também é uma profissional muito foda em Google, tá? Ela trabalha como afiliada, ela tem um processo incrível, um processo foda, né? É, de estratégias em Google Ads. Se você quiser aprender com a Ayla, vou deixar aqui o link aqui, ó, da Ayla, tá? do canal Ayla Oficial, né? Ayla Alves Oficial, tá bom? A Ayla Alves Oficial. Tá bom? Eu não vou cortar não esse vídeo, eu não quero cortar não, muito nenhum esse vídeo, tá bom? Porque eu quero esse vídeo aqui intacto, inteiro aqui, na lata para você, vocês verem de fato, tá? Que a, a gente erra, a gente gagueja, a gente faz tudo aqui, tá bom? Também quer é para poder aprender, não é para poder ficar cortando, não co corte em vídeo não. Porque corte em vídeo para mim é, sabe, são coisas ali, é, sabe, mastigada, coisa que fala mentira. Então eu não gosto muito, não gosto, é, depende bastante dos cortes de vídeo, tá bom? Mas aqui eu quero mostrar para vocês aqui, esse meu papel aqui, intuitivo aqui real, essa pessoa que eu sou aqui, olha bem, olha bem para minha cara viu, para responder gente poder ficar aqui, se, se familiarizar quem familiarizar, junto aqui no, no canal, tá bom, tudo que eu falar para vocês aqui vai funcionar, tudo que eu falar para vocês aqui gente, não é coisas fáceis que vai acontecer da noite para o dia, não é coisas, não é formas mágicas, mas é um processo, é um trabalho, tá bom, que você tem que ter por detrás de todo o negócio, tá bom, você tem que ter uma lista inteira aí de processos, para você poder criar e poder viver do, do seu negócio tá online na internet Então até um conteúdo no YouTube aqui a gente trabalha a gente rala muito para poder realmente, chegar lá tá bom e é por isso que eu tô aqui bem abertamente cara eu me sinto aqui em casa aqui no meu canal tá até porque realmente é, para quem não conhece já, já sabe beleza então vamos lá agora vamos partir para o nosso conteúdo aqui que eu gosto de poder entregar para você certo então aqui a nossa linda aqui amiga que é a Ayla tá ela fala que é o seguinte que ó podia fazer um vídeo mostrando como usar esse link diretamente numa campanha que leva ao WhatsApp então essa ferramenta aqui tá eu falo sobre essa ferramenta aqui, que eu utilizo muito nas minhas campanhas de anúncios então eu vou mostrar para você aqui tá bom como é que funciona exatamente aqui tá e inclusive se você quiser também utilizar né essa ferramenta em então, os negócios vou deixar aqui embaixo tá bom o link dessa ferramenta para você aqui embaixo ó na descrição do vídeo beleza então que é o seguinte, tá bom? Aí ah, ela fala que ela quer ela fala que quer, né? ver o link funcionando, né? Ela quer que a gente crie uma campanha. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Já tá tudo aqui já para gente poder já subir essa campanha, tá aqui no gerenciador, certo? Para a gente poder mostrar aqui como funciona aqui toda essa dinâmica aqui no processo, tá bom? É desse desse processo do processo, tá? É dessa campanha. Beleza? Desse vídeo por aí vai meu amigo, bora. Aqui é o seguinte que é o WhatsApp, tá bom? Você vai ver aqui, ó. Tem que três Opção aqui tem o WhatsApp, o ID do Pixel o WhatsApp, e a mensagem e a mensagem no WhatsApp, beleza? Então, aqui neste ponto aqui, você vai colocar aqui o seu número de WhatsApp, tá? Correto, e aqui o Pixel, tá? Vai ser o ID do Pixel. Vamos pegar o ID do Pixel? Vamos? Bora lá. Você vai vir aqui no teu gerenciador de negócio, tá bom? Você vai vir aqui, clicar nessas três abas, que é o manual hambúrguer. Vamos clicar aqui em configurações, certo? Clicar aqui, ó, vamos carregar. E abrindo aqui, tá, gente? Você vai vir aqui, ó, no canto aqui esquerdo, certo? Você vai vir aqui, ó, em fonte de dados, pixel, beleza? E aqui vamos selecionar o pixel, isso aqui, ó. Aqui é o pixel que eu quero copiar, beleza? E vamos voltar aqui na ferramenta. Volta na ferramenta, tá? Olha só. Você vai colar aqui dentro. Coloque aqui dentro, tá bom? O ID do pixel, e aqui você vai, vai escrever uma, uma mensagem. Tá bom? Super recomendo que você crie uma mensagem personalizada, uma, uma mensagem atraente. Uma mensagem que seja, cara, que seja pessoas de ali, tá bom? Seja amigável, tá? De acordo com o teu produto ou serviço. Tá bom, gente? Então, é, muito cuidado quando você que uma cópia para ser um, uma cópia mentirosa. Que cópia mentirosa hoje em dia, cara, não tá mais convertendo, tá é, espantando as pessoas. As pessoas já tá ligada as pessoas já tá sabendo, tá bom? Então, cria aí uma mensagem, cara, comunicativo aqui. Para que, que conecte, que bata nas dores, tá bom? Isso vai gerar muita conexão, mais confiança, tá bom? E a pessoa vai comprar teu produto aí, tá? E vai ter interesse no seu serviço também. Fica ligado. Então, aqui ó, vamos colocar aqui o lar. O colocar aqui um maiúsculo, né? Olá, tem um exemplo, tá? Tem interesse no, no seu serviço. Tá, o produto você, quem sabe, tá? E aqui é só para tirar como é a ver por aqui mesmo, certo? E beleza, aqui galera, feito o processo, você vai clicar aqui, ó, em gerar link, gerar o link, perfeito, tá? Aqui na nossa ferramenta, aqui ó, eu posso copiar o link, aqui, ó posso copiar, o link foi copiado, tá bom? Você pode ver aqui, aqui ó, nesse ciclozinho aqui um quadril que azul, tá? Tá aqui o WhatsApp, aqui tá bom? Junto com o número, certo? E tá aqui junto, aqui dentro, até lado a mensagem tá bom lá tudo bem ó lá tem um endereço do seu serviço tá aqui ó a mensagenzinha certo perfeito copiado o link aqui vamos que aqui agora vamos criar certo nossa campanha de anúncios vamos aqui no nosso gerenciador de anúncios vamos voltar aqui e logo mais aqui você vai clicar no botãozinho de criar beleza clica aqui ó, nossa o nosso principal foco e objetivo é a campanha de tráfego, né? Que nós vamos levar, tá bom? As pessoas para, né, o clique, né? O clique no nosso link, tá? Do nosso WhatsApp, tá bom? Então, é o nosso o nosso obje, objetivo final aqui, tá? É que as pessoas cliquem no link, tá? Que a gente vai estar, tá, que nós geramos, que a gente gerou, tá? Que a gente gerou, né, do WhatsApp para as pessoas clicarem. Então, pega aqui, fica comigo até o final, porque você vai ver tá é, todo esse processo tá bom cara mas lembrando aqui tá bom eu não quero que você realmente se sinta aqui meio que preso tudo mais mas poxa velho eu vou te pedir de coração que você se inscreve no meu canal deixa o seu like e seu comentário vai ser muito importante para eu poder ficar até animado e no canal também crescer o YouTube ver que realmente o meu conteúdo é de valor tá que possa distribuir para mais pessoas então é assim que nós cresce galera a gente tem que plantar essa, essa semente do bem, fazer essa corda, essa, essa, sabe, essa ligança, essa corda do bem. A gente tem que fazer esse processo acontecer. Eu, eu acredito confio em você. Beleza? Então, bora aqui continuar. Então, aqui, ó, tráfego. Escolhe aqui tráfego, continuar, beleza? Continua, carregou. Então, aqui, ó, tá? Você pode aqui colocar aqui tá? Bom, o nome da campanha, você pode colocar o nome do, do seu serviço ou o nome do teu produto, Tá? Certo? Perfeito? Entendeu o aqui? Vamos continuar aqui, passo a passo. Ok? E aqui você vai, vai vir clicar em avançar aqui embaixo. Ó. Clica em avançar. Tá? Feito esse processo aqui, ó. Tem aqui o nome do, do conjunto, tá? Você vai colocar o nome do conjunto do anúncio. Você pode colocar... É, você pode colocar aqui, ó. O nome do conjunto. Você pode colocar conjunto 01, conjunto 02. Então, vai depender muito da frequência, tá? Que você vai estar tá tocando aqui. Você pode colocar também um. até é, é, o exemplo, né? É para quem você vai anunciar, Tá? E aí você pode colocar também aqui até um, um tópico, né, específico do teu produto ou, ou serviço. Cara, aqui é muito adaptável. Beleza? E aqui embaixo aqui, conversão. Aqui embaixo aqui, ó, conversão. Passo a passo, pô, sem maracotaiar esses papéis de guru de play de internet, que eu detesto. Então aqui, ó, tá? Localização da conversão. Aqui, temos aqui site, o app, message, whatsapp, ligações. E aqui, cara, você vai deixar aqui, ó em é site, ok? Porque em site, porque a gente quer que as pessoas clique, né? Que, que clique no nosso link, tá? Que a gente gerou. Agora quando você menciona aqui, ó, o WhatsApp, esse esse esse link, ele já vai deixar de poder aparecer lá no nosso anúncio, tá? Lá no nosso anúncio. Agora se você manter com ele aqui, ó, em site, ok? Ele vai ficar lá livre, tá? Para você colocar o link para direcionar as pessoas para o para clique, tá? No link. Então, isso é muito importante, tá bom? Mantém aqui no nesse ponto, tá bom? Nesse é, nessa parte aqui, tá? Com o site. Fechou? Tranquilo? Aqui nós vamos continuar aqui, ó. Vamos colocar 50 pontos aqui diário. Vou colocar 50 pontos aqui diário, ó. Vou colocar 50 diário aqui. Dá um enter. Certo? 50 pontos diário, você pode aqui definir o, o o valor de limite que você quer. Tá bom? Desde que aqui não é um processo de uma campanha, não, tá, gente? Aqui é um processo que eu tô fazendo para você, porque a ela pediu, tá? É, como que seria é, uma, uma campanha, né, com o um link funcionando, certo? Então, justamente aqui, o nosso foco do vídeo é isso aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, você vai aqui, ó, você vai definir, tá? Então, público, se realmente você é, vai estar tá anunciando para mulher, para homem e mulher, tá? Você vai definir que é o gênero, né, se... Como eu falei para você, esse é homem ou essa é mulher, eu vou, os dois, o que é ambos, você pode também estar tá co colocando aqui também o idioma, se você quiser, você pode co co colocar aqui, né, os interesses também, tá, os específicos, você pode colocar, certo? E aqui você vai aqui, ó, deixa sempre nos, nos posicionamentos que é automático, tá, deixa no, posi no posicionamento, tá, deixa no posicionamento automático, tá bom, sem enrolação. E aqui, mantém, certo, clique cliques no link, você pode já pode até notar aqui, ó, nossa, ele vai estar tá otimizado aqui, otimizado para cliques no link, Tá? E esse aqui é o nosso foco, tá bom? E o nosso objetivo é isso mesmo. Então, tá certinho. Até o momento, tá certo. É que agora vamos para o nosso anúncio, tá? Ó, o nosso anúncio agora, tá? é aqui, ó, você pode colocar aqui o nome do anúncio. Você pode colocar imagem 01, mais 02, e aí por aí vai. Tá? Página também. Muito importante você selecionar a sua página. Selecionar sua página, certo? vamos também o seu, o seu Instagram, tá? E aqui, vamos aqui, vamos direcionar aqui para baixo. Aqui, ó, vamos rolar, vamos lá Aqui você tem o um criativo, tá? tem o texto principal que vai ser a cópia do teu anúncio, beleza? E aqui temos aqui, né, um texto opcional, que é uma descrição simples, você pode estar tá colocando, tá? E vamos lá aqui embaixo, tem um botão aqui, saiba mais, que você vai estar tá vendo também tá? daqui a pouquinho que eu vou estar tá colocando para vocês aqui, para vocês ver como é que funciona. E aqui, cara, nosso nosso aqui muito importante, ó, o URL do site. Cara, que a gente tá pulo do gato, tá? Aqui é é realmente onde a ela quer, né, ver o link funcionar, tá bom? Então vamos clicar aqui, ó. Vamos dar aqui um enter, nós pegamos o link lá, lembra? Vamos dar aqui um entra aqui, ó. E tá começando a aparecer aqui, tá bom? Olha só, o nosso link já tá funcionando, tá perfeito, tá? Olha só que interessante isso aqui, muito lindo, né? Tá tudo funcionando aqui, tá vendo? Ó, tá tudo aqui bacana aqui, ó. Tudo, tudo preenchido, tá bom? Isso significa que o nosso link, cara, tá perfeito, tá lindo, tá bom? E ainda com o botãozinho aqui, já falo conosco, tá? Olha só que, que legal, tá bom? A ferramenta é muito top demais, cara. É muito confiável, tá? É uma ferramenta que eu utilizo bastante também, inclusive, tá? Faço os testes, faço, faço os testes com... Que, é também somente com o número, né? Colocado também é o propósito, sabe? Tá bom, gente. vinculado mesmo aí que a minha conta de anúncio, certo? E também ao link, cara. O link é muito foda, é muito poderoso. Se você ainda não, não, não testou, não tá testando, tá deixando muita grana na mesa aí, né? Usando aí essa ferramenta e também esse processo, tá bom? Essa estratégia aqui com o link, certo? Então, que é muito importante isso aqui, certo? Então, que eu vou colocar aqui uma, uma imagem só para nós dar um não dar um tinha aqui no nosso vídeo tá bom no nosso anúncio inclusive vamos pegar aqui uma imagem para não ficar tão seca tá ficar somente com a imagem ali ó Vou pegar essa imagem aqui ó Vou pegar essa imagem aqui por exemplo pegue essa aqui ó dá um, um, um avançar só para a gente fechar o vídeo tá bom gente só para não fechar o vídeo aqui com chave de ouro concluir certo muito top muito top Olha só que, que lindo, tá? Olha só, com o botão aqui, ó, olha só como é que fica aqui o nosso anúncio, cara, muito top demais, muito top, muito top, tá bom? Então você pode fazer aqui uma cópia, uma como eu falei pra você aqui em cima, tá? Você pode colocar uma cópia uma aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Tem um botãozinho aqui, ó, né? Tem, Você pode colocar com o título aqui, Fala Conosco, tá? Tá aparecendo aqui embaixo aqui pra você aqui, ó. Fala Conosco. Você pode colocar aqui, ó, no um botão aqui também, chamada, né, para ação, você pode colocar aqui, ó. Tá? Vamos aqui, ó. Fala Conosco, você pode colocar, certo? Sem nenhum problema. Fala conosco, certo? Aqui ó, isso ficou aqui, ó. Fala conosco, tá vendo? Não, vamos ver aqui. Como é que, vamos ver que uma prévia, tá? Ó, uma prévia avançada aqui, ó. Bora ver como é que fica esses anúncios, tá bom? Olha só que lindo. Maravilhoso, velho. Top demais. Certo? Com o botãozinho, com botãozinho aqui, ó. Fala conosco. Tá bom? Então, pronto aqui, Ayla. Né? Você que tá assistindo meu vídeo aqui, inclusive, fez esse vídeo aqui pra Ayla. Se você tiver também algum pedido também, cara, deixa aqui embaixo, comenta que eu vou fazer um vídeo para você. Assim como a Ayla que pediu aqui, tá? então o nosso link tá funcionando sim perfeitamente, então, vamos até clicar pra gente ver se realmente tá funcionando, né, Alia? Ó, vamos ver aqui se de fato tá funcionando mesmo, pra você ver aqui, ó, tá vendo aqui esse ponto aqui? Vamos ver uma prévia da URL, vamos clicar aqui e vamos ver se vai funcionar de verdade, né, como eu falo, prometo bastante, lá, do, sei lá, tá funcionando, certo, gente? Então aqui, ó, tudo certo, ó, toque no botão abaixo, tá bom para é para ser direcionado para o WhatsApp, então cara, funciona perfeitamente, se eu clicar aqui já vou, já vou ser direcionado para o WhatsApp, certo? Então tá funcionando demais, tudo perfeito, é o melhor de tudo ainda, veio. olha só, por que que é importante, tá? Olha só o insight, olha só o insight, pega a visão, o que você vê aqui no meu canal aqui não é porcaria não, tá? São conteúdos foda, então você pode ver, tá? Por que que é importante você fazer essa, né, essa vinculação aqui, ó. Por que é importante você pegar essa, essa, essa vinculação aqui? Tá de, de você vir aqui, né? De colocar o pixel aqui dentro. Vamos carregar aqui de novo aqui a ferramenta, tá? Ó, por que é importante você vir aqui, né? De colocar teu WhatsApp e o pixel aqui, por quê? Para justamente isso aqui, ó. Tá, para justamente isso aqui, ó. Para justamente isso aqui, ó. Tá, ó, para contabilizar tá bom? aqui, ó. O pixel que funcionando aqui, ó. Tá, que lindo, que maravilhoso, né? Para cada clique que, que der, tá bom. O Facebook manda mandar para você as informações, tá bom? Lá no teu gerenciador, tá? Cada pessoa que clicar, tá? Que clicou, se ela fechou contigo. Cara, vai mostrar para você lá no gerenciador, tá? Quantas pessoas que foram, tá? Você vai ter um norte, tá bom? Vai contabilizar legal, vai contabilizar. Porque o, o, o ID, o pixel, tá dentro, tá dentro da ferramenta, cara. Tá bom? Que foi gerado o link. Então, não tem como você perder, tá bom? É, as ações, o okay? que, Os dados que foi informado tá bom para o pixel né não tem como você perder o dado dessa pessoa que foi formada ao pixel então o pixel vai mandar para você exatamente as informações que foi recebida ali tá verificamente ali em cima disso aqui tá então pega a visão aí pega o site tá então galera aqui ó perfeitamente tá funcionando legal tudo certo tá? então a missão aqui já foi cumprida foi dada realmente foi cumprida certo e aqui nesse ponto aqui foi esse aqui foi nosso dia de hoje demais. Tá, tô muito agora agradecido demais. Tô muito super feliz tá? por esse conteúdo aqui. E cara de verdade, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, você vê que eu entrego para vocês aqui a coisa mais simples e mastigada. Tá bom, bem direto ao ponto também. sem enrolação tá aqui pra, também é para poder te ajudar, tá bom. E quero muito, muito, muito que você se inscreva no meu canal. Deixa seu like, seu comentário, vai ser muito importante para que a gente possa estar tá crescendo junto. Tá bom. E é seguir esse, esse aqui, esse aqui, na verdade, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. tá? Espero que você tenha gostado mesmo. Tá? Que possa ter feito aí. Ter feito pra você um sentido, tá, gente? E é isso aí, tá bom? Vamos crescer nesse idioma nesse aqui, tá? E sucesso pra nós. Que Deus abençoe vocês. Vamos pra cima, vamos só embora, tá bom? E fica com Deus. Até o um próximo vídeo!